Sem perceber, você se torna servo de todos. Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal.